Será que você é daquelas pessoas que chega numa reunião ou chega num evento e começa a julgar a roupa daquela pessoa, a bolsa do outro, o corte do terno do outro? Então esse vídeo é para você. Olá, eu sou a Lígia Costa, fundadora do Thank Guard Today. E hoje é sim o grande dia para você trabalhar com mais propósito, ter mais significado, ressignificar sua carreira. E liderar a sua vida. E o meu bate-papo hoje com você, ele vai ser, na verdade, um desafio. E eu queria te convidar para um desafio 24 horas. Será que é possível a gente ficar pelo menos 24 horas sem julgar ninguém? Então eu vou deixar aqui para você algumas dicas. Esse vídeo é muito rápido e eu quero o seu comentário para saber se você consegue não julgar ou, pelo menos, observar se você está julgando alguém ou não por 24 horas. E por que eu estou te fazendo esse convite? Porque todos nós desejamos ser líderes. Né? A gente quer trabalhar em colaboração. A gente está num momento do planeta onde a gente precisa ter mais compaixão, mais respeito, observar mais o outro, trabalhar de uma forma harmônica e evitar a competição, a reclamação, os conflitos dentro do nosso ambiente organizacional, até mesmo dentro da nossa casa. Né? A gente vive ali com uma série de ruídos de comunicação, uma série de uh, problemas entre relacionamentos das pessoas e tudo começa com julgamento. Então vamos lá? O nosso desafio 24 horas, eu vou te dar aqui quatro dicas e depois você vai me contar se funcionou ou não. A primeira dica é cuide do seu olhar. O que, que acontece? A gente tem o privilégio de olhar, mas ao mesmo tempo o nosso olhar, ele é o primeiro sentido que faz o quê? Traz julgamento. A gente vê a cor, se a gente gosta ou não, a gente vê o jeito que a pessoa está vestida, a gente vê os trejeitos que ela faz e, através do nosso olhar, a gente começa a julgar. Então, muitas vezes, eu queria que você observasse o seu olhar ou, até mesmo, se você está ouvindo uma apresentação ou uma palestra e começou a julgar, fecha os olhos. tenta apenas ouvir esse conteúdo. Então, essa é a primeira dica. Cuide do seu olhar. A segunda dica é do seu pensamento. Eu queria que você cuidasse desse pensamento que julga. E como você vai fazer isso? A partir do momento que eu estou atento, e esse é o meu convite do Desafio 24 Horas, é para que você esteja atento, que você seja um observador, vigilante do seu pensamento. Então, o que você vai fazer? Julguei! Nossa, estou no Desafio 24 Horas da lija. Então, eu vou fazer o quê? Tiro esse pensamento de julgar, né, de julgamento, e volto para o meu momento presente, querendo entender qual é o conteúdo, qual é o contexto, qual é a situação, e não julgando aquilo que o momento está me trazendo, tá? Então a dica 2, seja vigilante com o seu pensamento. E a terceira dica é a gente respeitar o outro exatamente do jeito que ele é, e não como eu gostaria que fosse. E a quarta dica, que está muito ligada a essa terceira, é você entender que você é um ser humano exatamente igual ao outro ser humano que você está julgando, com necessidades, com interesses, com desejos, com motivações, ou seja, somos todos iguais, independente de cargos, de hierarquia, então esse é o meu convite para você entrar nesse nosso desafio 24 horas de evitar o nosso julgamento. Tá lembrando aqui das nossas quatro etapas? A primeira, cuidar do nosso olhar, segunda, cuidar do nosso pensamento. Eu posso pensar, mas eu trago ele de volta falando, não vou julgar. A terceira, observar e respeitar o outro como ele é, e a quarta, somos todos seres humanos exatamente iguais. Então eu gostaria que você me contasse se você conseguiu ao menos uh, se colocar à disposição para fazer esse desafio 24 horas. Não é fácil e aí a gente vai perceber o quanto a gente julga o tempo inteiro. E por que, que eu quero fazer esse convite e reforço para que a gente ao menos tente por 24 horas porque aí a gente vai trazer para a nossa consciência e, com certeza, a gente vai sempre praticar o não-julgamento. E o que, que nos traz de benefício? Nos traz sermos melhores pessoas e nos relacionarmos melhor com o outro. A gente pratica a empatia, a gente pratica a compaixão, a gente pratica o respeito, o não-julgamento e na verdade a gente foca no nosso próprio autodesenvolvimento, porque o que importa mesmo é a gente ser a melhor pessoa que a gente pode ser. Então super obrigada por estar aqui, convite feito, me deixa aqui embaixo o seu sim, se você vai realmente participar e depois me conta como foi ficar 24 horas observando se eu estou julgando ou não. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe likes e super obrigada por estar aqui e querer ser a melhor pessoa que você pode ser, esse já é o primeiro passo.